Bom dia galerinha, como é que vocês estão? Vamos aqui gravando mais um videozinho. Sentido trampo. A gente vai entrando agora na Avenida São Martins. Mais um pouco mesmo, só tranquilo, mas chega lá depois dessa cilheira Perto da garagem da São Luís que o bicho começa a embolar Obrigado termo esperado e aqui eu não passo não agora eu passo e aqui bate no você e, e volta a medir pra cá cadar não, aqui não dá não Passar, vamos por fora, mais seguro. Ah, xstê. ficar aqui. Aqui tem que ficar desviando de ninguém. este, este, este, E você é R6N... O que é que eu faço? Essa homenagem tá uma merda, vê que tá um jeito nela, tá forçando demais. Tchau, xude. Ué, well, ué, well, well. vou contar pra vocês um caso uma, uma sorte que eu dei Seguinte Tem muita gente que é Fanboy da Apple E eu sou fanboy da Asus Eu gosto da Asus pra caralho Sempre gostei É uma marca que eu sempre respeitei por ter produtos bons Isso eu conheço desde o tempo que ela fabricava placa de vídeo Placa mãe, principalmente placa mãe Aí ela chegou aqui com o Zenfone O Zenfone 5, comprei, adorei o aparelho Adoro mesmo Só que meu Zenfone deu um problema de... Eu chamo de problema de lote, que é a tela apagando. O telefone funciona é normal, mas a tela não acende. É isso que com de um colega meu, de um, um, um outro amigo também, reclamou de um problema. Então, assim, foram três modelos que apresentaram o mesmo problema. Então, isso é lote. Um componente defeituoso. Aí você manda pra eles Eles vão lá com certo e Me de volta e isso sem custo algum pra você Foi O que aconteceu com o meu Inclusive o meu Opa, deu merda aqui mano. Ixi e, Vocês entenderam o que rolou aqui? O, eu passei muito próximo ao Ixi, tá feio o treino ao ônibus aí isso aqui baixou retrovisor baixou também só que o retrovisor baixou e prendeu a manete na embreagem que louco hein Vou tomar minhas precauções para que isso não volte a ocorrer voltando ao sinfone Asas consertou o aparelho e mandou para mim de volta. Mas enquanto ele estava lá na assistência. Ah, detalhe! Consertaram e mandaram para mim uma, uma capa nova a capa do fundo. Estava toda boa, não tinha por que ele fazer isso, mas mandaram. Obrigado, Asas. Esse seu peru aqui fica mais piruzado ainda. <risos> Tá. E dentro desse período que estava lá em manutenção, lá em São Paulo, na assistência, lançaram o Zenfone 2. Eu já vim acompanhando as notícias e tudo mais. Aí quando eu vi que lançou, eu porra, fiquei agoniado. Eu porra, vou comprar, vou comprar, vou comprar. E aí comecei a acompanhar as notícias para ver quando seria o lançamento aqui no Brasil. Resultado, junho. Lançamento dele só em Júnior Porra, afobado Dinheiro na mão Negócio, sabe de uma Vou comprar Dei um pulo lá no Ebay Tá pedindo atrás desse cara? Opa, acho que sim Fui lá no Ebay, procurei, achei cara de, de Taiwan que é baixa que tá melhor o, o país de origem da, da, da ASAS e aí vi lá o cara vendendo por 388 dólares um modelo com 4GB de RAM e 32 de armazenamento processador de 2.3 GHz quadricore core e os outros eles são itens série acho que não vale muito a pena eu ficar dando a descrição inteira dele aqui o importante é isso um processador de 2.3 quadricore core e 4gb de ram isso para um celular meu irmão é muita coisa meu desktop não um trabalha de 4gb de ram ou seja o celular tem a mesma quantidade de ram que, que meu Tá do trabalho Aí tá, né? Só que nessa época o dólar tava em 3 e 24 Foi 324. 2, 4 Ué, então velho Tava perto, da fatura, perto do dia da fatura chegar O dólar não baixou É Tem que ser isso aí, né? Já foi, já foi ah, beleza, paguei. Ficou tudo de 1200 e pouquinho. Meu é, paguei caro, tudo bem. Pelo menos vou, vou ter o um aparelho aqui antes de junho. Aí tá. Isso aí é uma tem um, um, um ponto que eu não sabia que era que, primeiro, o vendedor ainda não tinha um produto. E a Asus ainda não tinha vendido pra ninguém. Então, o ponto 2 tá super atrelado ao ponto 1. A Asus só anunciou o lançamento. Não tinha colocado a venda ainda. E o cara estava vendendo no eBay. Eu falei, comprei. Paguei os 378. Beleza. Aí quando chegou a data que a Asus a, a, anunciou a venda, realmente de fato. Não, agora estamos vendendo. Já foi lançado e agora estamos vendendo. Velho! O aparelho bateu. 450 dólares. 579 dólares. Tá nessa faixa. Meu velho! Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom! Comprei bem abaixo. Porque ele também tem um modelo de 2GB de RAM. Fiquei é do pedido do Correta, embora vai ter um que, que seja melhor ainda, que mas é só uma questão de armazenamento, que ele vai ter 64GB de RAM de armazenamento, o que pra mim é relativamente, é, não é tão importante, eu não vou usar isso tudo mesmo, ele tem um cartão de 16GB que até hoje não enchi, <risos> então é isso aí. Achei que seria uma afobação minha Na verdade foi uma ótima jogada Chuva, velho Really, man? Ah, vamos, deixa eu olhar E aí, essa minha afobação Me rendeu uma economia Em torno de uns 300 a 400 reais Que posso Perdê-la Caso a Receita Federal pegue o produto e que eu tenho quase certeza que vai fazer isso não sei se ele aqui no Brasil vai vai ter esse mesmo preço eu vi um lugar vendendo por dois mil alguma coisa outros vendendo por três no Brasil vai custar isso tudo acho que é um celular excelente cara. novamente, só comprei porque é Asus. e nem precisava, né, que meu Zenfone tá... vai voltar bonzinho e o Zenfone me atende mas enfim, eu comprei <risos> eu não sei de fazer essa loucura não gente mas, porra, eu paguei pau, paguei pau, eu, porra, gostei Estamos chegando, aqui é a viseira, ixi, muita é. chuva ainda, chuva não, não é aquela Sério, Buzo? Porra, você é um sacana, Buzo, você fica nessa faixa aqui e vai subir, obrigada, Buzo, Esse é um veículo de muita acessibilidade. Hugo, Cab. Pô, novamente não cheguei a comentar com vocês sobre os novos radares. Mas é a prefeitura colocou uns radares aí com aquela câmerazinha apontada para trás. Ou menos assim, tem aquele novo radar que pega 150 metros, e antes dele, coisa assim de 5 metros, tem um outro poste com uma câmera pequenininha em cima, voltada para quem vem em direção ao radar, eu já tinha ouvido uns boatos dizendo que era uma câmera que pegava o cara antes de ele chegar no radar. Mas, até então, não tinha levado fé. Aí, parece que... Parece que a é verdade, velho. Parece que é verdade. Enfim... Vou procurar saber dele. Vou pegar meus contatos lá do Ibametro. O pessoal da Cofive. é a parte de fiscalização. E aí, procurar saber desse radar. Se é isso mesmo que ele faz. dele, que eu não reconheço, enfim a gente vai ver então galera, estamos chegando aqui no nosso tribunal um abraço pra vocês e até a próxima, valeu tchau, tchau